Mas eu quero lançar um brincadinho. Pra isso eu tenho que emagrecer 10kg Mas eu tô emagrecendo de, de é, forma saudável Eu tenho mais de 30% de gordura Gente, não é aquilo que vocês têm que pensar eu Nunca pense em quilo, sempre pense em porcentagem de gordura Só que o, o mais que eu tô fazendo não é nem pela estética Lógico que a estética é um bônus, né? Mas é mais pela mental, mental e saúde Deus me li fazer lipo led mas não adianta, Vi. Eu tô com gordura em outros lugares também. No braço, tá começando a ter. No rosto, eu quero desenchar. E tem que emagrecer mesmo. Não, pô. tô fazendo dieta com o nutricionista, tô fazendo certinho. Curto rock, curto o surf. Eu bebi muito ano passado. Cadê o... a planilha, a Rafa? Ah, você senhora mandou. Fazer o um sorteio da sensei, tá, gente? Sorteiozinho da sensei. Esse clipe, isso aqui. Ah não, mano. Pra que lipo, Vitor? Lipo é coisa de gente preguiçosa. Gente preguiçosa muito rica. Uma lipo de é 60, 70 mil? Eu não, mano. Faço uma dieta que tem o prazer da conquista, tipo... Conquistei... Eu só fiz cirurgia onde não dá pra mudar. A teta não dava pra colocar. E o nariz não dava também. Então o que dá pra fazer, mano? Vamos lá, rapaziada. Esse daqui é o sorteio da galera que depositou os 15 reais. Dá 888, tá?